Gente, hoje vamos falar de um assunto bem sério que faz um monte de mulher infeliz mundo afora tirando qualquer perspectiva de uma vida boa, plena, uma vida realmente feliz Muitas mulheres são extremamente infelizes em seus casamentos, porém continuam nele, né? Porque são dependentes financeiramente do marido E eu me pergunto, até quando isso, hein? Até quando você vai suportar apagar a sua vida porque você não trabalha, acha que não sabe fazer nada enquanto esconde aí dentro um vulcão de talentos. Sim gente, talentos. Todas nós nascemos com uma quantidade de qualidades e dons inimagináveis. Só que a diferença é que umas conseguem se destacar e colocar isso para fora e ganhar dinheiro com isso, né ganhar a sua independência, enquanto outras precisam de ajuda. E se você é uma dessas que precisa precisa de ajuda, eu tenho a alegria de te falar que a ajuda chegou <risos>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 muito forte, independente do que tá vivendo até aqui, tá? Chegou a hora de você criar o seu destino. Não tenha medo de empreender. Me conta o que, que você sabe fazer. Você costura? Cozinha? Lava? Passa? Cuida das crianças? Faz bolo que é uma beleza? Teus filhos simplesmente amam os teus pães? Você adora contar histórias pra eles? Hein? E eles ficam ali com os olhinhos brilhando quando você começa a contar essas histórias né, do pequeno príncipe, ou da Cinderela, ou a história dos patinhos que nasceram e um era feinho, coitadinho, né, desengonçado. E você conta com tanta emoção que os teus filhos chegam a se emocionar. Hã? Coitadinho, mãe, desse patinho feio. <risos> Sabe por que, que eu perguntei isso? Analise a minha pergunta e escreva num papel o que você sabe fazer. Eu garanto que vai sair uma lista de pelo menos umas 10 coisas. E se você pegasse essa lista de 10 coisas e lê com atenção e transformar pelo menos uma, uma, umazinha ali em renda. Hein? E o pão que você mais gosta de fazer? Então, comece a fazer para vender. É contando história que você se sente liberta? Então busque trabalho em uma escola. Vai Ser contadora de histórias. As crianças agradecem, viu? Percebe que você tá nessa situação porque ainda não teve coragem de quebrar esse ciclo? Admita, admita que você tá acomodada, mas a que preço, hein? Que preço que você tá tão acomodada? A preço da sua felicidade, sim, a sua felicidade. Enquanto você não tomar uma atitude, você vai continuar assim, nessa vida de desgosto, tendo alegria somente quando você tá fazendo algo no qual você sente alegria. Aproveite e faça disso uma profissão. Dinheiro. Acreditando que lá na frente vem a felicidade, a independência. Você pode sim ganhar dinheiro e ser livre, mas para isso você precisa cortar esse cordão da dependência que colocaram em você. Porque você deixou, viu? Sim. Foi você que permitiu. E é você que precisa sair dele por vontade própria. Ninguém vai te tirar daí. Se você deseja ser feliz, né? A felicidade ela precisa começar por você respeitando a tua existência e isso que você faz é um desrespeito tão grande que vai te custar algo tão imensurável que se você continuar assim pode ser tarde demais é a tua própria alegria e felicidade gente, eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo ele te ajude a buscar no íntimo da sua alma o seu dom que te traga imensa felicidade que te mostre o quanto a vida é maravilhosa, o quanto nós Somos maravilhosas e não precisamos De ninguém para nos mantermos assim Comente aqui embaixo o que, que você achou Desse vídeo, eu simplesmente Amo conversar com vocês Se inscreva no canal, dê um like Nesse vídeo, isso me ajuda bastante Viu? Você não faz ideia de como E não deixe de ler o que está Escrito no box de informações Tem alguns parceiros do clube ali Com certeza podem te ajudar Em alguma coisa, logo eu vou lançar Um concurso aqui no Instagram Onde eu vou escolher algumas empresas para assessorar a minha intenção é te ajudar a viabilizar a sua ideia tirar ela do papel ou organizar ela no papel mas atenção viu a gente vai escolher somente através do Instagram então se você não tá lá você não vai concorrer tá bom arroba cb empreendedores e se você precisa de consultoria para abrir a sua empresa ou para organizar ela entra em contato com a gente nós podemos ajudar tá bom o site do clube vai estar tá aqui também no box de informações tem bastante coisa interessante lá principalmente na guia pra você, tá bom? Um beijo, mulherada!